Eu sou o Luciano Monteiro e vou te fazer um pedido. Para tudo o que você está fazendo agora e vem comigo conhecer essa belíssima casa num dos condomínios mais seguros de Curitiba. Essa é uma casa muito especial. É uma casa que está num condomínio incrível, um condomínio que preserva muito. A parte ambiental, onde você pode ver um condomínio que já tem toda a sua área definida. Quem tem essa proposta de vir morar nesse condomínio e nessa casa, tem tudo para ser muito feliz. São 930 metros quadrados, bem distribuídos, quatro suítes oito vagas de garagem, num dos condomínios com maior segurança em Curitiba, e o ponto alto dessa casa é a piscina, onde você pode reunir seus familiares e amigos para passar um ótimo final de semana. São tantos predicados que eu não tenho nem como enumerar. A piscina é um, é o charme dessa casa e bem como a parte gourmet também onde você pode reunir os amigos e os familiares e ter momentos incríveis. Eu particularmente me apaixonei né eu sou um cara que gosto muito de fazer churrasco então é um ambiente incrível onde proporciona essa integração logo que você sai da sala com a piscina. Ou seja, todos participam, todos estão interagindo ao mesmo momento. São quatro suítes bem definidas, três na parte superior e uma na parte inferior, onde você tem bastante privacidade em cada uma delas. Quem pode ter? Primeiro tem que ter vontade segundo tem que ter bom gosto e não menos importante tem que ter condição mas se você tem boa vontade e tem bom gosto a condição vem atrás e eu tô aqui para te oferecer esse imóvel